Olá pessoal, meu nome é Adolfo Neto e eu vou falar hoje sobre um texto do Carlo Gilmar ou Carlo Gilmar, não sei como pronuncia direito Entendendo Processos para Desenvolvedores Elixir Vamos ao texto Então esse aqui é o texto, está publicado lá no blog da Erlang Solutions eu já disse o, o título, né eu traduzi para Entendendo Processos para Desenvolvedores Elixir, o Carlos Gilmar é aquele rapaz lá do México que ele faz uns desenhos fantásticos de palestras, eventos, bem interessante. Então ele começa explicando aqui que esse post é para desenvolvedores que querem tentar elixir ou estão tendo seus primeiros passos em elixir. Então é óbvio que Elixir só fica realmente interessante, na opinião da maioria dos praticantes de Elixir, quando você tem um, alguma aplicação que usa concorrência. Se não, talvez seja mais interessante utilizar outras linguagens. E por isso o Carlo decidiu explicar processos para desenvolvedores de Elixir. Um, uma observação importante sobre processos em Elixir é que dependendo do que você vai fazer com Elixir, você talvez acabe não, não usando tudo aquilo que o Carlos explica aqui. Mas é importante entender porque isso aqui são conceitos básicos que estão por trás de outras coisas que você usa em Elixir. Então deixa eu mostrar aqui. Então ele fala assim, isso vai ajudar a explicar um dos conceitos mais importantes na BIM. Então aqui ele não explica, mas a BIM é a máquina virtual do Erlang que é a máquina virtual que é usada pelo Elixir. Então, quando você escreve um programa Elixir, ele é executado na BIM, na máquina virtual do Erlang. Então, aqui ele diz o seguinte, apesar de Elixir ser uma linguagem de programação de propósito geral, você não precisa entender como a máquina virtual funciona. Mas, se você quer aproveitar tu, todas as características todas as funcionalidades de Elixir, isso, né, o que você vai aprender aqui, vai te ajudar a entender algumas poucas coisas sobre como projetar programas no ecossistema de Erlang, sabendo que o ecossistema de Erlang não tem somente Elixir e Erlang, mas tem outras linguagens como, por exemplo, o Glyn, LFI, que é um Lisp para máquina virtual de Erlang, então tem várias outras linguagens. As mais usadas, obviamente, são Elixir e Erlang, mas eu não tenho tanta certeza que... É, não, eu acho que, que é isso mesmo. Não sei de nenhuma outra linguagem no ecossistema da BIM, isto é, no ecossistema de Erlang, que tenha tanto, tantos usuários quanto Erlang e Alixir. A gente sabe, por exemplo, que Erlang é utilizado no WhatsApp, Alixir é utilizado em várias empresas, agora está até começando a ser usado na Apple, enfim... Tem várias aplicações. Então o Carlos pergunta aqui, por que entender processos? Aí ele fala, escalabilidade, né, que é a habilidade de você ter um, um sistema que, que cresce em quantidade de usuários, em quantidade de transações, tolerância à falha, projetos concor projeto concorrentes, sistemas distribuídos, a lista de coisas para as quais elixir é de forma conhecida torna esse, esse tipo de sistema mais fácil, é longa e continua a crescer todas essas características isso é importante o Carlos deixa claro que todas essas características elas vêm da máquina virtual de Erlang então não é algo que nasceu com a Lixin então o, o José Valim explica que ele conheceu a máquina virtual de Erlang, gostou bastante quis o, o utilizar e aí ele Resolveu criar uma linguagem de programação que rodasse na máquina virtual de Erlang. De certa forma, o LX é construído sobre os ombros de gigantes, né? os gigantes que construíram a BIM. LX é uma linguagem de programação de propósito geral, você pode aprender o básico de programação funcional sem entender processos, então, isso aqui é importante. Eu, por exemplo, eu dou um curso de extensão de Elixir, também uma linguagem, ou <risos> um curso de na pós-graduação de introdução à programação funcional, onde eu não necessariamente entro em processos. Então, dá para você trabalhar muito com Elixir sem trabalhar com processos. Especialmente se você vem de outro paradigma. Então, você vem de outro paradigma, você começa a aprender Elixir sem entender processos, mas Entender processos é uma forma excelente de crescer, fazer crescer seu, sua compreensão do que faz LX ser tão poderoso e como, harness, não, não lembro como traduzir, mas como conquistar para você, é, como é que eu traduzo? Translate harness. Aproveitar. voltando aqui é o que faz a LX tão poderoso e como aproveitar para você aproveitar isso para você porque ele representa um dos principais quer dizer os processos né eles representam um dos principais um dos conceitos chave no mundo da BIM o que é um processo no mundo da BIM então o Carlo escreve um processo é uma entidade isolada onde a execução de código acontece. Processos estão em todo lugar num sistema Erlang. Note, por exemplo, o IEX, o Observer e os padrões de OTP. Eles são exemplos de como o um processo parece. Eles são leves, nos permitindo rodar programas concorrentes e construir projetos distribuídos e tolerantes à falha. Há uma grande variedade, ampla variedade de outros processos Usando a aplicação Observer do Erlang Eu achei aqui que ele entrou em coisas que Para o iniciante, talvez não, não seja interessante Quem já é da área, talvez entenda uh, Por causa da forma que a BIM executa Você pode rodar um programa dentro de um módulo Sem nunca saber que a execução desse programa é um processo tudo bem então ele está só deixando claro que tem coisas que você que eu acho que é, é uma característica positiva de qualquer linguagem de programação é, ele, a gente poder abstrair as coisas e você poder não saber como, a coisa, como as coisas estão funcionando por dentro a maioria dos usuários de Elixir teria que ter pelo menos deve ter pelo menos ouvido falar de OTP. Sim, a gente começa a estudar LX, aí OTP para lá, OTP para cá, mas você pode não saber usar. O OTP permite a você usar as capacidades da BIM. Então, isso é, é uma observação importante, porque você, nesse texto aqui, o Carlos explica o que são processos. Quando você vai trabalhar com, com OTP, você não vai trabalhar diretamente com processos. processo. Você vai usar abstrações que por trás vão usar processos. Entender o que acontece por trás das cenas vai te ajudar a ter vantagem completa das abstrações quando você projeta processos. Então, olha, isso aqui deve ser do próprio Carlo. Então, o Carlo é bom. Ele está até da curso de representação visual. Então, ele está... Descrevendo aqui a anatomia de um processo. O que é que tem num processo? Ele tem uma caixa de entrada, uma mailbox, que armazena as mensagens. Ele tem uma pilha, que mantém as variáveis locais. Ele tem um, um bloco de controle de processo, que, mantém, que acompanha o estado. E tem um heap, que mantém estruturas maiores. E tudo isso aqui tem um identificador, é o PID. O PID, identificador de processo. Um processo é uma entidade isolada onde a execução de código acontece e eles são. É interessante, ele colocou aqui no singular, depois ele colocou aqui no plural. Eles são, o processo é, os processos são, a base para projetar sistemas de software que levam vantagem, que se aproveitam das vantagens das funcionalidades da BIM. Você pode entender que um processo é apenas um bloco de memória onde você vai armazenar dados e manipulá-los. Não acho que seja um, uma boa analogia, uh, mas ok. Um processo é uma, uma memória embutida com as seguintes partes. Então ele está dizendo que você vai ter um espaço de memória e... Essa memória aí é, é que entra essa representação que ele já falou aqui. Já, já falamos aí depois. Ele faz um diagrama para o ciclo de vida do processo. Então, primeiro o processo é criado, o processo entra em execução e depois o processo termina. Interessante. Essa seta aqui ficou meio clarinha demais, né? Podia ter uma linha aqui para deixar mais claro pelo menos para mim, aqui na minha tela, que tem um pouco pouco contraste, mal dá para ver que, que ele passa daqui para cá, para cá, do, do 1 para o 2 para o 3. Podemos definir o ciclo de vida do processo, por enquanto, como criação do processo, execução do processo, terminação, finalização do processo. Criação do processo. Então, a função que já vem com o Erlang, e que te permite criar um processo, se chama SPAWN. Então, essa função, SPAWN, nos ajuda a criar um processo. Precisaremos, precisaremos fornecer uma função para ser executada dentro dele. Então, para criar um processo, um processo executa uma função. Então, você precisa passar para o SPAWN. Então, o argumento que você passa para o SPAWN é uma função. Isto vai retornar o identificador de processo. Então, isso aqui é, é, é interessante porque me lembra o seguinte. Para você realmente aproveitar o LX, você precisa conhecer a parte de LX sequencial. Mesma coisa do Erlang. Para você realmente aproveitar o Erlang, a parte concorrente de Erlang, você precisa conhecer primeiro o Erlang sequencial. Porque senão você não vai entender ah, como é que eu crio uma função. O que é uma função? Primeiro você precisa saber o que é uma função, como criar uma função. Aí é bom saber como agrupar elas as funções em módulos. Depois, você vai aprender que você pode usar o spawn para executar uma função. E quando você faz o spawn, ele retorna para você o identificador do processo. O LX tem um módulo chamado process, que fornece funções para inspecionar um processo. E aí eu não tenho certeza aqui, mas eu tenho quase certeza que em LX as coisas são mais separadas, então você, em LX você tem um módulo chamado Process para poder é, inspecionar um processo, em Erlang deve estar tudo no, na biblioteca padrão lá do... Na, como é que a gente chama mesmo? Biblioteca Core, né? Que já vem com, com Erlang, então essa é uma das vantagens de LX separar. Já vem com o LX, mas você, eles, eles organizaram em módulos com nomes diferentes. É uma das vantagens de ter sido uma linguagem criada muitos anos depois. Vamos olhar, pronto. Agora ele vai realmente mostrar para gente um exemplo. E para isso ele vai usar o lX interativo, o IEX. Então ele diz o seguinte, olha. Eu vou, vou executar aqui, mas eu vou executar... Ah, interessante, eu não consigo copiar aqui. É, isso é um, é um defeito do... Veja, eu só consegui copiar aqui tudo. Mas eu vou, execut... eu vou copiar aqui somente uma parte. Vou abrir... Opa. Vou abrir um Ix. E agora eu vou colar. Então, o que é que eu colei? Eu... Isso aqui é uma criação de uma função... Que não recebe nenhum argumento e escreve isto aqui na tela. Vamos pegar só isso aqui na tela, oh, só, só esse trecho aqui, e ver o que é que ele escreve na tela. Ele escreveu hi, estrela I'm the process PID 106. PID 0.106.0. Ok, isso aqui, então, essa função aqui, vamos chamar essa função aqui de f. Em LX, para você executar uma função, você coloca assim, f ponto. f ponto, abre e fecha parênteses. Se colocar f ponto, funciona? Não, não, não funciona. Então, veja, ele está sempre retornando, escrevendo aqui. Esse... Então, vamos quebrar aos poucos o que está acontecendo aí. Em primeiro lugar, existe essa função chamada self, que ela retorna. O identificador do processo, então todo processo em LX tem um identificador. O self é o identificador do processo do Ix. Então o próprio Ix, ele é um processo na BIM e ele tem um identificador. Quando eu faço... Isso aqui, inspect self, eu somente transformo o resultado do self numa string. Por quê? Porque uma vez que eu tenha isso, vamos, vamos colocar isso aqui numa variável. s igual inspect self. Aí eu vou colocar aqui, entre aspas, é, colocar um monte de letra. Isso aqui, o S, isso aqui. Ah, eu vou colocar um monte de letra depois. Veja, ele fez uma interpolação de strings aí. Se eu colocasse somente self aqui, será que ia dar certo? Não, ia dar erro. Então, primeiro eu preciso usar o inspect self para converter para string, para depois fazer a interpolação. No caso, a interpolação que ele fez aqui, a interpolação mais bonita, ele colocou aqui o, a string é essa, hi, estrela, I'm the process, e aí ele colocou aqui o identificador do processo do Ix. Quando eu faço o Ioputs, a única diferença que ele faz aqui do Ioputs é que ele, ele escreve na tela mas o que ele retorna mesmo, veja, aqui ele apareceu entre aspas, porque ele está retornando para mim a string. Aqui ele escreveu a string na tela, mas o que o IOPuts retorna mesmo é o ok. Então, veja, são várias coisas que, que eu estou mostrando que só faz sentido se você já conhece LX sequencial. Mas ok, ele não chamou essa função que eu, que eu mostrei lá de de f, ele chamou de execute fun. Por quê? Porque logo em seguida ele vai fazer o spawn com execute fun. Então o que é que ele está dizendo aqui? Olha, cria um processo que executa essa função fun. Retorne o código desse o identificador desse processo para essa variável pid. Veja, agora o PID é outro, não é mais 0.106.0. Esse PID aqui é desse processo que foi o resultado aqui desse spawn. E aí, usando o módulo process, que tem várias funções, eu pergunto, olha, ah, não, não é isso não esse processo PID 0.124.0 tá vivo? Não tá. Por quê? Porque a única coisa que ele fez foi ele executou aquela função, ele escreveu em algum lugar que a gente viu aqui, é, ele escreveu aqui, ó, ele escreveu a, a string e morreu. Se eu fizer isso aqui de novo, ele provavelmente vai me dar um outro PID, não mais aquele que ele me deu antes, olha, ele me deu outro PID. Cada vez que eu executar, é um outro PID. Cada um desses é um outro PID. E todos esses, depois de executar o IOPUTS, o processo vai estar morto. Só ver uma coisa aqui. Não, tranquilo, tenho tempo ainda. Uh, então, pronto. Essa é a ideia inicial. Criei uma função e chamei, criei um processo que executa essa função Verifiquei se o processo está vivo, não está vivo. Então, criação de processo, execução do código, term, terminating, né? Finalização. Olha que legal que o, que o Carlos fez. Ele mostrou aqui. Criação do. É, é porque esse aqui é um GIF, né? Então ele vai ficar rodando infinitamente, se não sabe quando começa, quando termina, mas obviamente começa com Process Creation. Code Execution, Terminating, aqui ele apagou o, a, é, o sinal de maior que aparece aqui. Mas, processos só são realmente interessantes se você puder receber mensagens. Simplesmente ter, quer dizer, para algumas poucas aplicações tem, tem interesse sem, mesmo sem receber mensagens, mas... Aqui o que realmente é interessante para gente é quando você recebe mensagens. Então, eu vou, é, olha, aqui o Carlos dificultou um pouco o trabalho da gente. Por quê? Porque eu vou pegar isso aqui, olha, e eu vou abrir um um editor de código. Quer dizer, vou ab abrir um editor de texto mesmo. Porque eu não, eu vou pular a explicação e eu vou Simplesmente pegar o código aqui. Ah, eu tenho... Não, já sei o que é que eu vou fazer. Eu vou abrir o Visual Studio Code mais fácil, né? Porque tem uma funcionalidade do Visual Studio Code que eu consigo utilizar aqui, que vai me ajudar. Deixa eu ver se ele abre aqui. Opa, ele abriu aqui no meu outro terminal. Isso aqui é um exemplo de link que eu estou usando. Vamos criar um novo arquivo. Então, o que eu vou fazer é aqui, eu acho que é aqui, né? É Esse aqui não tem o que fazer. Ctrl D. Olha, eu dou Ctrl D várias vezes. Pronto. Deixa eu fechar aqui. Ah... Esse aqui é aquele, Ele já está me mostrando o resultado, não quero ver o resultado, eu quero o... os comandos. Eu vou até, para facilitar a vida de vocês, eu vou criar um list com isso aqui e vou deixar lá no, vou chamar de carlo.md, não, ex. Pronto. É, é legal que o, o GitHub ele vai mostrar para gente já com coloração correta. O que foi que o Carlo fez aqui? Ele criou um módulo chamado myprocess e aí ele definiu uma função chamada esperando para receber mensagens. O que é que essa função esperando por rece para receber mensagens faz? ela escreve uma mensagem parecida com aquela anterior da gente. Ele simplesmente escreve na tela. Olha, esse processo aqui, aí ele vai mostrar o identificador do processo, está esperando para processar uma mensagem. Se essa mensagem for hi, ele vai escrever na tela. Hi from me. Se a mensagem for bye, ele vai escrever na tela. Bye bye from me. Se for qualquer outra coisa, ele vai escrever. Estou processando alguma coisa. E no final de tudo, ele vai escrever processo, e aí o, o, o identificador do processo, uh, processo tal, mensagem processada terminando. Então, esse aqui é um processo que ele vai receber uma mensagem uma única vez, e depois vai terminar. Então, uma das coisas legais de LX que não tem no Erlang, é isso, essa capacidade aqui, olha, eu copiei ali tudo daquele módulo, vou colar aqui no terminal e vai funcionar. Veja que apareceu todos esses IACs aqui, que foi isso que o, o, o Carlos Carlo Gilmar acabou deixando aqui, dificultando um pouco a nossa vida. Mas, tudo bem. Pronto. Veja, agora eu tenho um processo, um, um, um módulo, Chamado MyProcess. E aqui tem um monte de coisa que, eu, que o Alixir tem ali, mas ó, se eu perguntar aqui para o Alixir o que é que o MyProcess tem, a única coisa que ele tem é uma função chamada awaiting for receive messages. Aí o que é que o Carlos diz? Olha, próxima coisa que você deve fazer é fazer um spawn. Veja que o spawn agora é diferente do spawn que a gente fez antes. O spawn que a gente fez antes, a gente passou uma função criada com fn. Esse spawn aqui, ele passa o nome do módulo e o nome da função. Veja que eu, eu usei um jeito diferente aqui de dar o nome da função. Eu tive que colocar os dois pontos, porque isso aqui é um átomo em LX. Veja como tudo em LX se acaba precisando de conceitos anteriores. Então, o que é, que é um átomo? Precisa saber o que é, que é um átomo. E aqui, se, aqui entrariam os argumentos para a função, caso fosse uma função que receba um argumento, nesse caso aqui essa função não recebe nenhum argumento, então tudo bem não passo nada então eu estou só dizendo aqui, olha execute, crie um processo e execute essa função agora é que entra a parte interessante olha ele fez aqui ele executou mas a única coisa que ele mostrou na tela para mim foi processo PID 01550, esperando para processar uma mensagem. Ele escreveu isso na tela e retornou para mim, porque agora o meu PID, é, a minha variável PID contém esse número, o identificador desse processo. Se eu perguntar para o Elixir. se esse processo do PID que eu passei aqui está vivo, ele está dizendo que está. E aí o fato de que ele está vivo me permite eu fazer o seguinte. Olha, vou mandar para esse processo PID uma mensagem. Hi. O que ele fez? Ele recebeu o Hi aqui. Então, ele ficou parado aqui esperando. né? Ele escreveu isso aqui e ficou aqui parado esperando. Quando eu mandei o Hi lá pelo send, ele veio aqui. E executou esse comando, high from me. Depois que ele executou o comando high from me, ele finalizou o processo. Escreveu aqui. Se eu perguntar agora se o processo está vivo, false, está morto. Agora ele está morto. Então, foi isso que o Carlos mostrou aqui. Aqui ele mostra aqui, olha, da criação, a execução, o, o, o envio da mensagem, escreveu o, o resultado de processar a mensagem, terminou. Só que é o seguinte, é, fazer um processo que executa uma coisa ou outra uma vez e depois morre, não é uma boa ideia, então o que é que o Carlo fez aqui? ele colocou e aí eu vou ter que copiar isso aqui eu vou eu vou pegar esse mesmo módulo aqui que ele já colocou só que eu vou, eu não, vou não vou escrever outro será que eu consigo incluir outro arquivo acho que eu consigo né vamos chamar carlo v2.ex o que ele fez foi depois que ele recebe a mensagem high, ele chama a mesma função, a waiting for receive messages. Ah, no caso, nos três casos aqui, ele chama a função. O que eu, eu precisaria colocar aqui. Deixa eu salvar. Acho que é isso que ele faz, né? É. E aí depois Deixa eu fazer novamente. Então, esse é o Carlo, esse é o Carlo V2. Só que aí, agora, eu preciso editar... Para deixar aqui para vocês os comandos. Essa parte aqui... Posso matar. Vamos, vamos deixar só os comandos aqui, sem a explicação. Se você quiser a explicação... O, no caso nem a explicação, é o resultado se eu quiser o resultado eu vejo lá então o que é que eu vou fazer? eu acabei de eu já defini o novo módulo? não, não, não. então beleza então eu vou copiar e colar aqui Pronto. Agora ele, tem um, ele redefiniu o módulo myProcess. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Fazer o spawn, criar um processo que está esperando receber uma mensagem. Vou perguntar se esse processo está vivo. Está vivo sim. Vou mandar... Ó, aqui eu esqueci de, de apagar o, o IX. Ah, eu, na verdade eu tinha esquecido no anterior. E agora, será que eu, eu copiei corretamente aqui? Não, eu copiei errado. Esse aqui é o Carlo, esse que eu deveria ter copiado e colado lá. Tudo bem. Pronto. De novo eu faço spawn, olha, já está agora com PID 201, pergunto se está vivo, tá, envio a mensagem hi, que é oi, tá, fez a mesma coisa, ele recebeu, escreveu na tela, retornou hi, mas dessa vez ele disse, ó, oh, estou esperando receber mensagem, e aí se eu perguntar se o processo está vivo, Que, que eu acho que tem espaço demais ali, é, eu acho que tem espaço demais ali, mas tudo bem, aqui olha, perguntei se o processo está vivo, está vivo, e esse processo, esse aqui é um problema, porque é um processo que ele vai ficar vivo eternamente, não tem nenhum jeito aqui que eu tenha colocado de dizer, olha, se você receber tal mensagem, você tem que Matar o processo. Mas enfim, esse vídeo acabou ficando mais longo. O Carlo diz que a leitura leva 13 minutos. Em algum lugar tem uma estimativa 13 minutos. De fato, somente a leitura, se você já souber, é 13 minutos. Mas você é uma coisa que eu defendo. Certas coisas só são úteis se você parar e for lá. Mesmo este vídeo aqui só tem utilidade se você for parar. Eu só estou meio que orientando como você deve fazer isso. Vai lá, copia o código e testa. Copia o código e testa. Copia o código e testa. Tenta entender o código. Então, a gente só viu aqui como manter o processo vivo. Não viu a questão do estado, não viu... Então, o que eu vou fazer aqui para terminar esse vídeo é somente mostrar o seguinte. Se por acaso a mensagem for by... Eu não não quero que ele continue recebendo mensagens, quero que ele morra. Coitado, né? Ah, não. Eu deveria ter ali, eu tenho que ir aqui no edit. Add file vou chamar de carlov v3.x e se a mensagem for by, ele vai morrer. Pronto. Aí o que é que eu faço? Vou lá no carlo v3. Copio. Colo. Aí eu faço a mesma coisa que já deve estar até aqui. É, está aqui, mas é mais fácil eu pegar aqui. Uh, inicio o processo. Que é o spawn pergunto se ele está vivo, está vivo, manda a mensagem oi, pergunto se ele está vivo. Agora eu vou mandar a mensagem bye e eu pergunto se ele está vivo e não está mais vivo. Se eu tentar mandar uma mensagem oi ou mesmo uma mensagem bye ele não retorna nada. interessante que ele não dá erro, mas ele não retorna nada. Isso é, é o comportamento padrão. É um PID válido, mas de um processo que está morto. A mensagem não, não dá erro, simplesmente retorna a própria mensagem. É um jeito de você saber que tem problema. Então é isso, pessoal. Esse texto aqui do Carlos Gilmar, não sei se é Gilmar ou Gilmar, está bem interessante. Eu vou deixar aqui no link... A, no, na, na descrição o link para o, o texto do Carlo e para esse códigozinho que eu escrevi aqui, que eu deixei lá no, no GIST, certo? E aí, vocês não precisam nem, vocês simplesmente pegam lá, copiam e colam, colam e fazem isso. Eu acho que eu tenho outro vídeo aqui sobre processos, mas esse é um, um texto que eu realmente gostei. Talvez, se, se for de interesse de, de vocês, eu. Faço a segunda parte. É só escrever aí nos comentários que eu faço a segunda parte. Deixa eu só ver aqui. Não estou mostrando para vocês, mas é a parte de ah de estado. A partir de hold the state eu continuo para vocês. A todos e a todas e a todos até o próximo vídeo.